Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, muito obrigado por você assistir a mais esse passo a passo para que você consiga ter resultados, treinamentos aqui no canal para iniciantes, e também os idosos. Vamos lá? Vamos a mais uma sequência, vamos trabalhar todo o corpo devagar, daquele jeito que você gosta. Então já dá o seu dedão aí nesse joinha e se inscreva aqui no canal. Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, você vai colocar ambas as mãos nessa forma assim, assim, isso mesmo, e agora você vai agachar bem devagar, vai subir esticar os braços acima, desceu, agacha bem devagar, estica o braço em cima. Professor, eu não consigo agachar muito, não tem problema, só faz o meio agachamento, só esse pouquinho aqui e volta. Professor, meu joelho dói, sem problema, parou, Faz só a extensão do braço e volta, extensão do braço e volta. Agora, se você pode fazer o um movimento normal, desceu, esticou, foi lá em cima, desceu, esticou, foi lá em cima. Vamos embora Isso! Fazendo comigo! Já coloca aí nos comentários. Professor, Tô sentindo as minhas coxas, estou sentindo as minhas pernas, tudo sendo bem trabalhado. Tem que ter a liberação do seu médico, tá bom? Vamos lá! O outro exercício que eu vou passar aqui a dica, vai colocar a mãozinha atrás da cabeça, vai dobrar um pouquinho as pernas, projetar o peitoral à frente, descer o máximo que você puder. Volta a posição inicial, desce, vamos lá, e volta a posição inicial, faz devagar no seu tempo, não há necessidade de ter que fazer correndo, vamos fazer bem devagar, tranquilo, para poder ter resultado, sentir, não pode curvar as costas, tá bom? Só mantém sempre o peitoral, ó, projetado para frente, desceu, peitoral, projetado, pra frente isso vamos fazer todo o treino que é para você poder conseguir ter resultados dobra um pouquinho a perna quando descer subiu e aí você vai estar trabalhando as suas costas vai trabalhar o seu glúteo seu glúteo suas pernas vai estar trabalhando muita coisa que legal né é assim que a gente começa a fazer um treinamento bom outro exercício eu vou mostrar aqui, você vai abrir as suas pernas dessa forma aqui, como eu abri as minhas. Vai abrir os seus braços, voltar à posição inicial e cotovelo para cima. Abre os braços, posição inicial, cotovelo para cima. Mas sempre tentando projetar o teu peitoral à frente, contraindo o seu abdômen, desceu, ó, abriu, Fez. Professor, posso esticar o braço? Pode, mas também você pode fazer o braço um pouquinho, ó, flexionado para poder trabalhar mais as escápulas, focar mais na parte das costas. Vamos lá, estou pegando todo o corpo aqui. Fez esse movimento, sentiu? Já tá dando para sentir? É isso que você tem que falar aqui pro professor. Agora você vai pegar Duas garrafinhas PET, se você não tiver garrafa PET, não tiver pezinho, não tem problema. Eu vou fazer sem peso e depois eu vou demonstrar fazendo com o peso. Vamos lá? Sem peso, você vai fazer o seguinte. Pés paralelos, a largura do seu quadril, vai fazer só esse movimento aqui ó. Girou um soco para o lado direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, Esquerdo, só esse movimento, professor. Eu tenho um pezinho. Posso usar o pezinho? Pode. Você pode pegar o seu pezinho ó e fez direito, esquerdo. Direito, claro que você fazendo com pezinho, vai ficar bem mais difícil. Vai puxar um pouquinho mais. Ah, professor, mas eu tô acima do peso, eu não consigo ainda pegar uma sobrecarga como é que eu faço? Sem peso, aí você deixa o peso do lado, cansou? Faz sem peso, ó. sem peso, só esse movimento aqui, vamos lá, isso, um aeróbico de baixo impacto para você trabalhar seus braços, trabalhar a sua linha da cintura e claro o abdômen, gostou? É, trabalhou essa região todinha aqui, trabalhou as suas costas, você está trabalhando tudo, fazendo um exercício muito tranquilo. O outro que nós iremos fazer agora é o seguinte, vai colocar ambos os braços assim à frente, vai tracionar os cotovelos atrás e elevar a perna. Esticou, eleva a perna oposta, só fazendo esse movimento. Vamos lá, só esse movimento. Dobra bem a perna, tá ok? Dobra bem, com força, estica o braço e dobra. Isso! Que você fazendo esse movimento, nós estamos trabalhando posterior de coxa, que é a parte de trás da sua coxa, e nós ainda estamos trabalhando as costas, vamos lá, isso! Ah, eu tenho uma novidade para contar para vocês, saiu o grupo fechado, se você quiser participar é só você entrar aí nesse link que está do lado, que é lá do meu WhatsApp, aí através de lá nós mandamos as informações para você, vai custar menos de um real por dia e você ainda tem nutricionista, treinamento aqui com o professor Emílio Júnior, vale a pena, vamos lá, força, isso! parou? Sentiu essa região aqui do seu ombro sendo trabalhado, atuando? Eu preciso que você me diga se você sentiu. Coloca aí nos comentários. Professor, senti pra caramba. Aí, muita gente me pergunta, professor, como é que eu trabalho essa lateral aqui do meu abdômen? Com total tranquilidade, sem ter que deitar no chão. Eleva o braço, isso. Elevou, agora você faz esse movimento. Dois, isso. Pro outro lado, a mesma coisa. Um, dois. Aí nós vamos alternar. Um, um, dois, dois, três, três. Fazer mais devagar. Quatro, quatro, cinco, cinco. Vamos a seis. Seis, seis, sete. 7, 8, 8. Sentiu essa região sendo trabalhada? Isso daí é para trabalhar os flancos, trabalhar a linha da cintura, o oblíquo do abdômen, acaba alongando também o glúteo. Vamos para o próximo exercício, que eu sei que você está assim. Caramba, o treino é intenso, tá? É muito treino, baixíssimo impacto, mas longa duração, para poder ter resultado tem que ser assim, senão vai ficar sem resultado. Vamos lá? Nós vamos fazer o seguinte, vai colocar ambos os pés dessa forma, juntinhos, nós iremos manter os braços assim, vai abrir os braços, abre a perna direita, abriu o braço, abre a esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, que nós estamos trabalhando tanto a lateral do nosso quadril, das nossas coxas, como também estamos trabalhando a parte das costas. Só em fazer esse pouquinho de movimento, você já deve estar tá sentindo. Vamos lá! Para você que é iniciante, que não gosta de academia, ou mesmo que gosta de malhar na academia, mas quer fazer um treinamento de baixo impacto, um treinamento diferente e que você sinta resultado, esse treinamento aqui de hoje é um treinamento que vai ajudar muito você. Ó, só esse pouquinho que eu fiz, as costas já estão repuxando e lateral também. Professor, tem uma outra forma de fazer um pouquinho para quem é mais avançado? Tem, tem a forma que você pode fazer, ó, com saltos. Só com saltos. Eu fiz sem saltos e fiz com saltos. Agora vamos melhorar a nossa mobilidade. Melhorar a mobilidade significa você fazer movimentos bem simples. Vou fazer para iniciantes e para quem é idoso. Para quem é iniciante, só vai fazer isso aqui, ó. Correr, parou, Correr, parou, pulou, parou, pulou, parou. Só esse movimento, ok? Aqui o espaço é pequeno, mas se você tiver um espaço maior, aí você pode fazer com total segurança. E quem é idoso, idosa, minha amiga que não pode fazer essa corridinha, você pode fazer assim: ó, direito. Esquerdo, direito, esquerdo, com a mãozinha aqui na frente, ó, vou virando aqui para você visualizar, só esse movimento aqui, vamos lá. Só com a mãozinha e fazendo. Parece um treino simples, mas não é. Se você fizer direitinho, deixando as pernas flexionadas e fazendo esse movimento, cada vez mais rápido. Começa devagar, ó, começa devagarzinho e depois você vai aumentando a intensidade quanto você quando você for aumentando a intensidade minha amiga você vai conseguir ter resultados tá mas fica tranquila vamos fazer tudo devagar que eu sei que é muito exercício muitas dicas que eu quero passar pra você o outro exercício é o seguinte ambos os pés paralelos à largura do seu quadril e o braço você vai subir com o braço direito e vai botar a perna esquerda atrás. Braço esquerdo, perna direita. Só esse movimento. Vamos lá. Isso. Só esse movimento. Comigo. Vai. Isso. Devagar. No seu tempo. Isso aqui é para puxar. Não quero ninguém dobrando a perna atrás, não. Perna esticada. Ó. Isso vai o braço oposto. Professor, tem como fazer com pezinho? Tem. Claro que tem, sempre tem. Ó, elevou o braço esquerdo, perna direita. Braço direito, perna esquerda. Tô fazendo com peso e sem peso. Vamos lá. Professor, não tem muito equilíbrio. Tenta fazer devagar para você conseguir ir acostumando com o treinamento. Vamos lá. Isso. Sobe. Isso. Com peso, claro que vai ficar bem mais difícil. Mas você pode fazer sem o peso, como eu estava demonstrando para você. Já está dando para suar, né? Já estou começando a ficar suado aqui. Isso é para provar a vocês que exercício de baixa intensidade, longa duração, dá resultado. Vamos fazer um exercício diferente? Presta atenção. Perna direita atrás esquerda na frente. Vamos fazer simular uma corrida, ó. Subiu, voltou. Subiu, voltou. Vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos embora. 11, 12, movimentando o braço. 13, 14. Viro o lado. Vamos fazer a mesma coisa para o lado oposto. 3, 2, 1. 1, 2. Vamos lá. Vou ficar até assim para ficar mais fácil. Tá bom? Vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Só que se você quiser, quem for iniciante e quiser colocar uma carga, pode fazer da seguinte forma: vamos lá, vai colocar a carga e vai fazer um, dois, só vou fazer 5. 3, 4, 5. Mudou a perna, vamos fazer, estamos fazendo com carga, tá ok? Então vamos lá. Um, dois, 3 fica até mais difícil. 4, 5. Eu demonstrei para você que esse exercício você pode fazer tanto com carga ou sem carga. E o mais importante é que nós estamos fazendo exercícios de baixíssima intensidade, que é para que você consiga ter resultados a médio prazo, nunca a curto prazo. O outro exercício que eu vou fazer, eu vou ficar de joelho. Não há necessidade de você ficar de joelho. Eu só estou de joelho porque eu sou alto e a câmera vai cortar. Nós iremos fazer assim, um desenvolvimento alternado ao mesmo tempo que o braço direito sobe, o esquerdo desce, o esquerdo sobe, o direito desce e assim nós vamos fazer esse movimento aqui ó, direto. Tá? Professor, esse movimento eu não consigo fazer, eu não tenho força para fazer. Com peso, vamos fazer com peso. Não conseguiu fazer com peso, cansou? Deixa o pezinho e faz o braço sem peso, tá ok? Você tem essas duas opções para fazer esse tipo de. De exercício. Já conta aí nos comentários. Caramba, professor, tô sentindo minhas costas, tô sentindo tudo dolorido. É isso que eu preciso que você me fale. Ó, sobe, desce, sobe, desce. Sentiu bem? Você precisa me dizer que é para eu entender que você tá conseguindo ter esses resultados. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, inscreva-se aí no canal para ajudar. Tá? Vamos queimar um pouquinho de gordurinhas localizadas, fazendo o seguinte, ó. Presta atenção. Vamos simular que a gente esteja pulando corda. Nós estamos pulando corda, ó. Um saltinho, mãozinha do lado, só fazendo esse movimento aqui. Ponta dos dedos dos pés. Professor, eu tenho muito seio. Como é que eu faço? Você vai abraçar o seu seio e vai fazer o movimento. Pronto. Você que tem muito seio, minha amiga, pode fazer. E quem não tiver e quiser fazer, ó. Só pulando corda, é como se estivesse pulando uma corda imaginária. Isso, vamos lá. Para queimar ao máximo, eu quero que você fique bem ofegante. Não posso pular, professor, como é que eu faço? Ó, ó, só esse movimento. Para quem não pode pular, minha amiga está idosa, não tem condições, sente dores ao pular, faz só esse movimento aqui. Só isso, deixa eu ficar de lado para você visualizar bem, ó. Dobrou só um pouquinho, ó, foi, foi, foi, fazendo esse movimento, porque aí você vai conseguir trabalhar bem a região das suas coxas também. Vamos fazer um outro exercício? Hoje eu tô passando uma sequência que é para vocês suarem a camisa em casa. Então já dá esse like e inscreva-se aqui no canal, vamos fazer esse trato. Inscreva-se no canal para ajudar mais ainda outras pessoas também conhecerem esse nosso trabalho. Ó, fez a flexão do braço, chutou a frente, flexão do braço, chutou a frente, chutou a frente, chutou a frente, só esse movimento, ó, chuta, chuta, chuta, chuta, só isso, tá ok? Chutou, chutou, chutou, professor? Quando eu chuto eu sinto toda essa região aqui trabalhando. É normal? Sim. Quando você chuta é isso que nós precisamos, que você sinta essa região. Posso fazer com peso? Pode. Você pode pegar o seu pezinho, colocar. Você vai estar tá fazendo braço e ainda a parte das pernas. Vamos lá. Ó. Fazendo braço e perna. Isso. Os exercícios são fáceis, não são? Pode ser um pouquinho complicado, mas são fáceis de se fazer. Fizemos o exercício utilizando o chute. A ah, professora não tem coordenação motora. Como é que eu faço? Põe só a mãozinha aqui na linha da cintura: chute, chute, chute, chute. Só isso: chute, vamos lá? Chute, chute, chute. Está sentindo? Chute chute, não para, chute, contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, perfeito! Agora que nós fizemos esse daí, vamos trabalhar a questão do abdômen, um exercício conhecido como escalador, o escalador você vai ficar na posição de quatro apoios, Vai fazer a extensão da sua perna, assim. Eu vou fazer ele modificado, porque vocês são iniciantes. Eu quero que vocês aprendam. Um joelho vai ficar em contato com o solo e a outra perna esticada. Só quero que você tracione a perna que está esticada e volte, sem arrastar o pé. Só fazendo esse movimento aqui ó, um, dois, três, quatro, vamos lá, 5, seis, sete, oito, nove, dez. Aí nós vamos mudar o lado e fazer com o outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Professor, eu sou iniciante mas eu tenho condições de fazer o exercício sem ser adaptado. Como seria feito? Seria feito da seguinte forma, você vai ficar na posição de prancha, perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda. Só esse movimento aqui na posição de prancha para você que já é iniciante e já tem condições de fazer. E agora, muita gente me pergunta, como é que eu trabalho mais a linha da minha cintura, professor? Pega o seu pezinho, pegou, vai abrir a sua perna, a largura do seu quadril, pegar o pezinho assim do lado e girar, lado direito, lado esquerdo, devagar, lado direito, lado esquerdo, sempre parando no meio, tá? Não vai direto não, dá uma meia parada e faz sente bem a musculatura isso vamos lá e se você quiser entrar no meu grupo fechado com um nutricionista já é programa forte para você conseguir realmente emagrecer, ficar com o corpinho todo durinho, ficar feliz, parar de ficar jogando dinheiro fora aí, anos e anos, sem ter resultado, vem pro meu grupo fechado, tá aí na descrição, eu vou deixar o link, vou deixar todas as informações para você conhecer e entender como é que funciona, tá bom? Vamos lá, isso faz, vamos lá, sente bastante, vai! trabalha. Isso é para trabalhar o oblíquo, a linha da cintura. Quero que você tenha resultados na linha da sua cintura. Vamos lá, isso. Sente pegar. Isso. Bora. Sente a linha da cintura pegar. Sentiu bem? Já coloca aí nos comentários. Professor que aula é essa? Eu já estou derretendo aqui na aula e estou amando, porque eu tô fazendo com o maior carinho para você. Sabe aquele exercício que tem no CrossFit? Que você abaixa assim e pega uma corda e faz esse movimento? É isso mesmo, você vai flexionar a sua perna dessa forma, flexiona, pega, simula que você está pegando a sua corda e faz esse movimento aqui ó, como se estivesse batendo a corda no chão. Vamos lá só esse movimento, isso sem utilizar o peso. Agora, se você falar, professor, para mim está muito fácil, posso utilizar o peso? Pode, você vai segurar o seu pezinho com calma e vai fazer o mesmo movimento, simulando como se você estivesse batendo a corda no chão, porém com o peso. É indicado para quem já está há um tempo fazendo atividade física, aí sim eu indico utilizar o peso, mas não há necessidade de utilizar o peso, se você ó, pegar e fizer esse movimento aqui, só isso que o professor está fazendo, perna flexionada significa dobrada, você vai faz esse movimento com os braços, seu ombro, seu peitoral, vai contrair seu abdômen e ainda vai trabalhar os seus glúteos. Olha quanta coisa que eu estou trazendo de informações aqui, bem legais, para você poder ter resultados reais, resultados que irão te dar retorno. Vamos a mais um? Então bora, estou trazendo muita coisa aqui para você. Vai fazer o seguinte, vai virar a palma das mãos voltadas para frente, assim. Você vai fazer esse movimento aqui, ó. Puxar e voltar. Puxar e voltar. Projeto peitoral sempre à frente. Contrai o abdômen e faz esse movimento, ó. Colocando o cotovelo lá atrás. Isso. Vamos lá. Só 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, um. vamos dificultar agora? Trabalhando tríceps e perna, vou ficar enviesado para você ver. A mesma posição, porém o polegar voltado para frente. Você vai fazer isso aqui: ó. estica, volta, estica, volta, estica, volta, estica, volta. Mais devagar, esticou os braços, estica a perna, voltou, esticou o braço, estica a perna. Só esse movimento. Vamos lá! Um, um, só cinco. Dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco. Olha só! Você já deve estar sentindo bastante. Agora vamos fazer uma rotação. Rotação é o seguinte: você vai pegar sua garrafa PET, seu pezinho aí. Vai ficar na posição com as pernas abertas. Vai fazer o seguinte, ó. Vai girar o peso e vai simular como se estivesse batendo com ele no chão. Voltou, lado oposto. Girou o peso, bate com ele como se estivesse batendo no chão. Não é para bater no chão, não, menina. Girou o peso, bate com ele como se fosse bater no chão. Ao contrário, isso. E desce. Volta, gira, isso aí. E desce. Ao contrário, pega, gira e desce. Você fazendo esse exercício, você vai estar tá liberando todo o seu corpo. É difícil. Professor, tem alguma outra forma? Tem um outro, que é o seguinte. Você vai pegar, segurar suas duas mãos e vai fazer o seguinte. Como se você estivesse marretando o chão. Puxa o braço lá atrás, bate. Puxa o, o braço lá atrás, bate. Deixa eu ficar de lado. Puxa o braço lá atrás, bate. Puxa o braço lá atrás, bate. Puxa o braço lá atrás e bate. Você fazendo isso, você vai estar trabalhando suas costas, suas coxas, vai estar trabalhando muita coisa. Aí você me pergunta assim, professor, eu não sei fazer agachamento, como é que é feito o agachamento? Bem simples, você vai fazer o seguinte, ó. Pés paralelos à largura do seu quadril. Vai projetar ambos os braços à frente, assim. Agora, você vai descer devagar, o máximo que você puder e voltar à posição inicial. Observe que o meu peitoral, ele não vem à frente. Eu tento colocar ele sempre o mais atrás possível e desço o máximo que eu consigo e volto. Só esse movimento aqui para trabalhar a coxa. Se você sentir dores na região da coxa, da sua, da sua patela, é o joelho. Vamos falar o um nome popular. Se você sentir, sentir dor no joelho, para e fica nessa posição paradinha por um tempo maior, tá ok? Fica nessa posição, segura um tempo e aí você volta à posição inicial. Desceu, segura. 1, 2, 3, 4, 5. Ou você tem a opção de 1, 2, 3, 4, 5. Isso! Fizemos a primeira rodada. Tem as outras rodadas que você vai fazer agora. Mas professor, o que é isso? Eu achei que já tinha acabado. Não, não acabou não. Nós vamos voltar e fazer as demais rodadas. Agora, sem o intervalo. Só para você poder começar. Mas aí você vai fazendo o seu tempo e para fazer o exercício físico tem que ter a liberação sempre do seu médico. Se não tiver a liberação do médico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 dois, três, quatro, vamos lá, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, aí nós vamos mudar o lado fazer com o outro lado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito,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 Isso. E aí, treino foi forte, hein? Pegou bastante. Não se esqueça, aproveita se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Manda sua mensagem, venha participar do meu grupo fechado por menos de um real, um real ao dia, você vai ter a consultoria do nosso nutricionista, você vai ter o treinamento que eu vou fazer, a minha consultoria. O nutricionista ele monta, quando ele faz a consultoria dele, ele monta o cardápio para aquele grupo de acordo com o meu treinamento. Então, se você quer emagrecer, ganho de massa magra, ficar toda durinha, é aqui, é nesse canal que você vai conseguir isso. Eu garanto, é só você fazer o treinamento e a liberação do seu médico e dedicação. Muito obrigado por você assistir a mais esse vídeo e não se esqueça, vamos a mais um treino. Até!